por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Fue profesora en la PUC en la Universidad Católica de Río de Janeiro y actualmente es becaria por la Universidad de aquí en la Argentina, en el Centro de Estudios de la Argentina Rural de la Universidad Nacional de Estudios. Gracias, José. Gracias por la invitación. Eh, yo voy a hablar un portuñol. Entonces, si resulta muy complicado, por favor, avísenme y ahí... Então, eu intendo aqui para melhorar um pouquinho o espanhol. É, o que me gostaria de assim, começar o tema sobre é, o desciente da Amazônia é com um, um pequeno pedaço de um texto que está em um sítio oficial do Ministério do Meio Ambiente do Brasil, né, que está online para quem queira ver. Então, ele começa assim: a Amazônia é quase mítica. Um verde e vasto mundo de águas e florestas, onde as copas dos de de árvores imensos ocultam o lúmino do nascimento, reprodução e morte de mais de um terço das espécies que vivem sobre a terra. É, então, a maneira que começa né, é a descrição sobre o bioma Amazônia em, em sítio de meio ambiente já tem uma pegada. É, muito literária sobre esse, esse bioma, né? O que o que chamam a cadeia com Nós outros chamamos de biomas. Mas é o mesmo. Eh, quando se, a, a Amazônia é quase mítica, isso já inspira, né, uma curiosidade de aquele que, que visita esse sítio e quer saber um pouquinho mais sobre a Amazônia. Eh, um verde e um vasto mundo de águas e florestas. Então, esse tema das imagens que vocês estavam falando, né, junto às a, a, a palavras escritas, criam todo esse espectro imaginário sobre um espaço que hoje vemos como ameaçado. Né, então, um mundo vasto de águas e florestas, né, imaginamos quase que como um mundo encantado e onde as copas dos árvores se crescem em úmido, nascimento, reprodução e morte. Isso é mais romântico que isso, é impossível. No, isso vai diretamente a um discurso romântico do Brasil do século XIX, né? é bem característico de, de aí. Então, é, é, em verdade, hoje em dia, é, a própria percepção brasileira, em parte, é né? isso que eu quero trazer aqui, tem essa visão histórica que retoma o tempo da colônia e do Império do Brasil. É. Então, não só essa visão sublime, mas também o tema dos incêndios tem a ver com todo um processo histórico do Brasil que se acha necessário envolver para compreendermos o que está passando hoje em tema dos incêndios e das queimadas. É. Então, assim, o que... Quando... É me invitou a essa mesa. É me que pensando assim o que isso poderia trazer assim como aporte e também pensando é, show como historiador ambiental né é, qual o significado dos incêndios da Amazônia? Porque para nós outros todos é todo uma questão que não sabemos todavia na resposta como o Cláudio usou a cá. É, São questões que que vez não sabemos que é a dimensão do problema né? e nem quem são os atores exatamente. E aí vieram três palavras assim, importantes dentro desse processo histórico do Brasil, que é, é Sertão, que não sei se essa palavra é conhecida por vocês, mas Sertão em significado luso brasileiro, né? porque é uma palavra que vem desde o de, de, de tempo de la colônia de Brasil por, por, por Portugal quer dizer como terra sem habitantes não? mais que que deserto porque há muitas significações de sertão mas muito mais que deserto não seria o tema de la sabana seria de la terra sem habitantes não? então se pode ser um bosque mas sem habitantes isso pode ser chamado como sertão né? isso desde os relatos históricos né? desde o tempo de la colônia e me vindo é eh, tema do sublime, que é a visão dela floresta, né como essa essa composição vegetativa magnífica, que eh, desde os viajantes tem um pouco dessa percepção. E nós hoje em dia temos, por tema dela conservação do meio ambiente, muitas vezes pensamos nos bosques da Amazônia, em verdade, como nos bosques, sendo que a Amazônia é um, é um mosaico de fragmentos, de ecossistemas. Né? Não é, não é, a Amazônia não é só de bosques, são, são vários tipos de ecossistemas, aí, né? são várias é, sub-ecorregiões, podemos dizer assim. Então, assim, quando falamos de Amazônia, falamos de florestas, mas não é só isso. Então esse sublime, né, que que vem de toda pela história do Brasil, pela percepção histórica sobre o Brasil, me parece que todavia tá, tá presente em termos termos dela conservação da Amazônia. Que é o que é, a conservação muitas vezes assim em, em termos mediáticos midiáticos falando, né, Falando, falando, perdão. La conservação dos bosques, de verde, de pulmão verde. Mas né? o sistema fluvial da Amazônia, né? que é importantíssimo, as grandes eh, cuencas né? de, de, de Sudamérica, e os geógrafos, por favor, se si eu estou equivocada, por favor, eh, me corrijam. Mas muitas dessas cuencas estão aí em território amazônico então esse sistema fluvial também é importantíssimo tem subsistência também obviamente assim como os bosques e a outra a terceira palavra que me vino foi ocupação né que aí os chegaram a tocar em tema de, de, de vazio de território então então vocês envolvendo né desde essas três palavras que que me vino à mente quando pensei em na mesa, na né? participação da mesa. Primeiro, eh, antes de 19, que foi assim: eh, que eu estudei bem minha tese de doutorado, né? eles já tinham essa dimensão da de, de Amazônia como um lugar vasto e incomensurável, assim como o Ministério do Meio Ambiente expôs em seu sítio né? sobre o bioma. E temos que compreender também que a visão dos viajantes do século XIX, para quem não está muito se integrado da visão dos viajantes, são eram europeus que vinham à América, à Sul América, para ser assim, coleta é, botânica de, de espécimes animais e, e assim, estudos geográficos, etc. Também dela gente. né? Também sim que chamamos hoje de antropologia, também a ciência tipo de estudos. Então, eram europeus que, que vinham para cá, entravam em por Brasil e aí adentravam o curso da América, o curso Então, eles é, caminhavam por território brasileiro, né, que aí temos que considerar que é um território imenso, de Quito, né? entravam por por litoral e por é, Rio de Janeiro, que era a capital né, do Império, e aí andavam abaixo, ou caminhando, ou por via fluvial, que era assim, muito utilizada, até o interior do Brasil, e aí alcançava a Amazônia, tá? Então, esse, esse espaço vasto e comensurável, né, que eles chamavam na floresta como o mata virgem ou mata ou selva primitiva, ou seja, uma visão pristina dos bosques, né, como vocês comentaram também a hora. Então, é, é como na selva intocada. E essa ideia da selva intocada remete ao que sobrei de sertão, né, que é esse espaço vazio. Porque eu não tinha essa visão de desse bem tocada, porque não tinha uma presença de civilização, né? É, e aí podemos começar, começar a pensar também, né, é, o significado deles incêndios atuais em, em Amazônia, é, por que a derrubada dos de, de bosques, né? Para a ocupação, para a ocupação e a ocupação como avanço da fronteira agrícola, né? Seria esse tipo de ocupação e voltando ao século XIX, né, é de los Hunters era um sertão então inabitado, né, como uma fronteira impenetrável, tá? Então essa, essa questão dela fronteira dela da de floresta amazônica como uma fronteira é algo que perpassa toda a história do Brasil, que eu, creio que que Lucas vai tocar em assunto, né? Aí século XX e isso é, se torna mais forte não? com a entrada dos militares e assim por diante hoje em dia também é, é um tema né, porque a fronteira agrícola do Brasil, ela, ela vem de cerrado e está subindo por Amazonas né? então o centro do Brasil para subindo ao norte e aí, em esse sentido o siglo XIX também é pensado, pensado como uma fronteira impenetrável? e a questão de sertão dessa terra sem habitantes né? então a ideia de vazio né, e que quer dizer uma terra sem habitantes, um, eh, sem um povo sem história? É né, que isso se tornou uma sentença assim, muito conhecida pela de, de, de de gente, né, das pessoas do norte, como um povo sem história. Né, são pessoas que, que né, são destituídas de civilização, pelas de costumbres eh, ocidentais, vamos dizer assim. Não? E que não tem sua história. Então, seriam né, é, parte desse território vazio. Então, o problema da história como índice da civilização. Então, no século XIX, se vê na escrita da natureza como uma via possível de uma escrita histórica para os povos americanos. Então, assim. É foram-se histórias em que a natureza seria algo que poderia ser a identidade de isso, né? E, atualmente, nos últimos anos, eu tenho amigos que são professores achar em Manaus, em Pará, que são estados de Amazonas, e, desde, é, estávamos vendo um processo de de crescimento, de, de, de identidade das pessoas, dos pequenos povos e comunidades que viviam na Amazônia. Eu não estou falando somente de indígenas, mas né, de pequenas comunidades como quilombolas, eh, ribeirinhos, que seriam aqueles que vivem à pera dos margens, dos rios, que, de novo, é uma questão muito importante do sistema fluvial na Amazônia, eh, as pequenas comunidades que vivem do de extrativo, de, de cocos, né, de pequenos frut, frutos, eram povos que estavam criando sua história, e que para essa mesa eu eh, chamei essa amiga minha e conversei com essa, falando que de fato eu eh, tinha uma consciência ambiental, e que não só era regional, mas que tinha um contato internacional com isso, então não eram povos aislados como se percebe, né? E como em geral internacionalmente compreendemos a Amazônia todavia como esse bosque, como uma floresta, pelo que muitas vezes parece que não há nada aí dentro, né? E aí muita gente, esse, esses povos estão aí e estão, em verdade, tendo conexão, né, com com muitas é, comunidades internacionais e também com a ciência ambiental. Então, povos que têm voz. É... Então, o vazio da Amazônia também tinha né, essa ideia de vazio também por sua composição biofísica. E o sublime, né? por outro lado, tinha na questão de espanto, de, de do ambiente esse por parte dos viajantes e por muito tempo, né, mesmo com o Brasil independente, o tema dela de entrada em en Amazônia, por ser uma floresta de muito complicada, así, é, é difícil, tem na questão das doenças, né, tem na questão de alguns indígenas não contactados que tão pouco queriam ser contactados e eram um pouco mais bravios. No, isso tudo era relatado, mas, por outro lado, tinha a questão do sublime, não? que é a percepção estética do ambiente e a percepção da beleza dele. Então, aqui, com que foi um viajante bávaro, eles, em geral, eh, o que quando, o que relatavam sobre a floresta amazônica era que eles passavam, não, não entravam tanto, não saíam tanto dos margens dos rios. Não? Pero ele saiu um pouquinho com o um grupo de indígenas e avistou esses três espécimes de árvores que ele chama de que seria jataí e ele se quedou fascinado. Então o relato dele ele habla de uma questão assim é, botânica, né? da informação botânica, mas ao mesmo tempo como um bom, bom romântico da época mesmo que naturalista fala de toda a sensação, né, quase divina, de poder vivenciar esse paisagem e cruzar com esses árvores que ele fala como é, que são anteriores a Cristo, não é? Ele fala que ele começa a falar da questão histórica, aí ele começa a falar da questão histórica, né, que esses árvores viram Tantas coisas que passaram por lá a humanidade passaram, incluso, por, por nascimento e morte de Cristo e estavam aí intactas. É, então, vocês Martus vê a história justo em na floresta e aí a dimensão dele do, do árvore por o abraço que dá, porque eles em geral poniam as pessoas ao lado de, de árvores e nas gravuras para atender a ideia da dimensão, né? Então, aquelas, algumas indígenas ao redor dos árvores para também perceber a dimensão. Então, ele fala, né? Hoje, todavia, passados tantos anos, me sinto perturbado com a visão daqueles gigantes de uma idade imemorial. Então, essa questão de uma floresta que muitas vezes nos impressionam. E aí, essa minha amiga de Manaus também me falou que. Ela se depara com muita gente que vem de fora de Brasil, louco para conhecer a floresta amazônica e, e assim, a região amazônica. E quando vê que tem cidades aí, pessoas com tênis de Nike, ou não, não sei, com uma camisa de Emirates, as pessoas se põem decepcionadas. Porque eles ainda buscam os índios, né? buscam a, a, a, a, a selva primitiva, buscam a mesma coisa que os relatos do século XIX apresentam. Então isso é o que é uma pessoa que vive achar descendo, né? hoje em dia, falando para mim, achar. Então a ocupação, né, é... desde o Brasil a colônia, tem que ver com a produção né a ocupação da terra de, de espaço brasileiro tem a ver com a produção agrícola e ganadeira. né então isso desde lá Maria em século XVI. né <coughs> e é uma ocupação desse vazio né de de ocupar para poder ter né? Então, a ocupação tem a ver com o eh, la... poderio de território e é um pensamento que hoje em dia está presente é muito presente na atualidade que é a expansão da fronteira agrícola né? de soja soja? e ganado tá? Então, é algo que né? sair termos históricos do que está passando hoje, né? E a questão do fogo é algo que mencionou, que vocês mencionaram, né? Que é que todavia se é isso, né? Que em verdade a questão do fogo é algo que era comum e é comum em pequenos pueblos de em Brasil, não só em Amazônia, pelo Mata Atlântica do Nesseia que é pôr fogo na floresta para ser roçado, né? Que daí aí a ser plantio e já estou acabando, já terminei. Que é ser plantio e depois de um tempo abandonar a terra e essa terra é já naturalmente vai se recomponer. no a floresta original porque quem que é a original não existe isso. Pero a ah, é, já vai se recomponer com fragmentos dessa floresta e daí por adelante Os é, vocês são geógrafos, creio que conhecem bem esse, imagino que conhecem esse processo. Né? Isso é, era feito. Hoje em dia, creio que está proibido em Brasil. é um problema para esses pequenos, para essas pequenas comunidades, né, que são itinerárias, que assim. O tema é que desde a colônia também se faz esse tipo de é, aproveitamento, entre comichas, de solo por fogo, que é né, derrubar a floresta, esperar que se seque é, a madeira e até o fogo. E de aí com aí se entende que as cenizas vão fertilizar o solo e aí se tem alguns anos de produção é algo que todavia passa assim proporções gigantescas e com a Amazônia vemos que as proporções de ito, é se dimensionaram, né? Então é algo que desde o século XIX também já relatado em nos vianantes, incluso em terras amazônicas, né? Atendimento de fogo todos os verões eles eles usavam isso pelo tema dos verões, né? E aqui estamos em inverno, é para lá em posição de ganado e que todavia é, vemos em na atualidade e também por outro lado né não quero dizer que o século XIX era só a destruição porque também teríamos alguns personagens como Souza Coutinho o José Bonifácio que falavam de uma preservação de los bens naturales como recursos né obviamente e não como simplesmente como uma área de conservação como compreendemos a natureza hoje como meio ambiente, como recursos naturais. Bom, bueno, eh, eu queria colocar algo como um aporte histórico né, para essa compreensão da ocupação da de, de Amazônia, eh, tendo em conta, eh, eu creio que é muito importante pensar a questão do vazio, pela né, percepção dos bosques todavia como esse eh, encanto, esse pulmão verde né, que muitas vezes se ouvida delas pequenas, não que tem indígenas simplesmente, mas que tem pequenas comunidades aí. tá? Porque também falar simplesmente que tem indígenas dentro da de Amazônia é também uma visão muito romântica. Tá? Então, assim, são algumas coisas que isso queria atrair para a discussão e que creio que poderíamos pensar melhor.